O programa Watch é um projeto que atua de forma integrada ao conteúdo e competências proposto aqui pela nossa escola. O Watch tem um canal no YouTube, onde exibe o programa Ciência e Cultura Vamos Brincar? E por meio desse canal foi que o quarto ano A integrou diversos vídeos ao conteúdo das aulas. Foi uma parceria muito bem-vinda, já que, como nós sabemos, ninguém faz nada sozinho. E essa integração só engrandece a educação dos nossos alunos. Esses vídeos mencionados estiveram presentes nas disciplinas de História, Geografia e Ciências com o tema Herança Cultural Brasileira, com cantigas e confecção de brinquedos. Em língua portuguesa, por meio do contato e em colaboração com o programa WASH, a escola convidou a Companhia Cultural Bola de Meia para apresentar a receita campeã de nosso concurso de receita de família, atividade que realizamos no primeiro semestre. Logo em seguida, houve uma oficina liderada por Jaqueline Baumgratz, com todos os alunos do período da manhã. Nessa oficina, contamos a história do município de Jacareí, curiosidades sobre o bairro Garapés, trava-línguas, canções instrumentos, tendo a criança sempre como protagonista. No despertar literário, mais uma vez o watch e seus colaboradores estiveram presentes, na leitura com diversão. Fizemos uma oficina de fantoche de meia, que foi inclusive divulgada pelo boletim do Osh, para diversos assinantes em suas redes sociais. Para encerrar o primeiro semestre, realizamos uma oficina com os professores em oratividade, com o tema O Brincar na Educação. De forma híbrida, começamos o segundo semestre e, dessa vez, de forma presencial, iniciamos com o Osh a oficina Scratch, alfabetização digital em forma de programação de jogos, uma novidade que veio junto da chegada dos Chromebooks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 Está lá